Fala, galera! Aqui é o Greg, e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas que foram removidas no GTA San Andreas edição definitiva. Eu vou falar tanto da remoção total de um item, por exemplo, quanto da remoção de algum recurso de algo que ainda permanece no jogo, porém, como foram feitas alterações, o resultado não ficou assim tão bom. E seguinte, esse vídeo deu um trabalho para fazer e eu vou ser imensamente agradecido se você deixar um like e também se puder compartilhar o link do vídeo com seus grupos de amigos aí no WhatsApp, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Eu agradeço demais. Agora, bora pro vídeo. Uma das remoções que eu acredito ser mais absurda é a da física do CJ em relação à queda dele na água. Como você pode ver, no GTA SA original, ao pular na água, o CJ primeiro afunda e depois ele vai para a superfície O que é extremamente irreal, né? sendo que uma pessoa tem uma quantidade grande de massa corporal E se ela pula de uma certa altura na água, obviamente ela vai primeiro afundar E em seguida ela pode nadar voltando para a superfície Mas por alguma razão isso não acontece na versão remasterizada Ao pular na água você simplesmente fica boiando, cara e remover esse detalhe, pra mim, foi algo muito tosco. Porque até uma criança sabe que se ela pular em uma piscina, por exemplo, ela vai primeiro afundar e depois ela pode nadar pra superfície, né? Outra coisa que eles tiraram foram as bolhas de ar. Como você pode ver, na versão raiz, existiam bolhas de ar e no remaster não tem. Lá no condado de Red County, existe um pequeno povoado chamado Palomino Creek. E tem uma pequena praia que fica atrás da cidade, que é essa praia que você tá vendo aí, tá? Nessa praia tem um armazém abandonado. O legal é que você consegue entrar normalmente nesse armazém e até conferir o que tem dentro dele, que na realidade não é nada demais, é, são apenas algumas caixas de papelão que tem ali dentro. Mas o interessante é que se você vê um ambiente como esse, sem portas, em um jogo de mundo aberto, o legal mesmo é que você possa entrar nesse ambiente e explorar o interior dele. Mesmo que não tenha nada para se fazer ali dentro. Isso torna a experiência de um game, que é mundo aberto, muito mais imersiva. Entretanto, na versão remasterizada, você não pode entrar nesse local. E isso me deixou o cara muito decepcionado. Porque, olha só, como que o um jogador não pode passar por um lugar sem portas como esse daqui? Se fosse para bloquear a passagem, seria muito mais correto ter uma textura de porta ali, sabe? Mas né, os caras simplesmente... Mandaram essa daí e a gente pode só aceitar, né? Não tem o que fazer. Bom, pelo menos houve uma mudança na textura de madeira, tá? É, dando mais beleza aqui pro armazém. E eles, inclusive, mudaram também a janela e os vidros, né? Os vidros estão mais reflexivos, como se tivesse ali uma película, tá? Tá? Existia um bug no GTA SA original que foi motivo para muita gente criar teorias da conspiração. O bug era o seguinte, se você chegasse na parte costeira do Condado de Flint, encontraria um NPC tirando fotos lá da Enseada de Los Santos, que fica depois da água. Tá? O mais bizarro é que depois de tirar algumas fotos, esse NPC simplesmente caminha em direção à água, entra nela e morre afogado. Isso aí foi o suficiente para gerar uma onda de lendas e tantas outras teorias conspiratórias na comunidade que joga o jogo, tá? Mas acontece que isso daí simplesmente foi um erro no desenvolvimento do jogo e esse fato foi confirmado pela própria Rockstar. Ela não deu detalhes de como esse erro ocorreu, mas geral imagina que na verdade existia mais espaço de terra ali para frente, né? onde o NPC caminha. Porém, foi retirado antes do jogo ser lançado, talvez para dar mais espaço ali para a água, enfim, a gente não sabe direito. Só que o pessoal acabou esquecendo de alterar a programação desse NPC em específico, né? o que faz com que ele caminhe em direção à água e morra, como qualquer NPC no GTA. Qualquer NPC que vai para a água morre afogado. Já na versão definitiva, se você for lá, vai perceber que não existe mais esse NPC, tirando fotos da Enseada de Los Santos. E olha que eu passei ali várias e várias vezes e realmente ele foi removido. O que eu acho uma pena, cara, porque olha só, eles podiam ter deixado esse NPC lá e ter apenas consertado o bug. Quem sabe eles poderiam até adicionar umas falas no NPC é, dizendo, sei lá, cara, é, a vida é tão linda, eu amo viver. né Porque já que o pessoal associa esse NPC a suicídio, porque parece que é isso que ele faz... Se eles tivessem mantido esse NPC lá e tivessem simplesmente consertado o bug e adicionado essas falas, ah, eu amo viver. Cara, pensa no hype que isso ia causar na comunidade, né? Eu acho que seria algo bem mais interessante, mas eles preferiram remover. Outro ponto positivo para a versão original de GTA é a física da destruição das árvores. Eu peguei um carro só para ficar colidindo aí com as árvores tá, e mostrar como era a destruição delas. Olha só, você bate em uma árvore e ela cai inteira no chão. É né? quase como se estivesse cortando ela com uma serra elétrica. O que mais uma vez torna essa versão bem real se comparada com o mundo real. E pode perceber que não existe falha na animação, né? Bate na árvore e ela cai e pronto, acabou. Agora indo pra edição definitiva, dá até vontade de chorar, cara. Olha só que coisa mais ridícula. Você colide com a árvore e ela simplesmente some e as folhas explodem. Isso é muito medonho. Além disso, fica uma espécie de parede invisível ali, né? Que é um bug, um erro. E você precisa colidir com ela outra vez pra poder passar, tá? Senão você não consegue passar. Horrível. No, no. Me. Se você já passeou pelo deserto de GTA, sabe que tem um barzinho chamado Lil Probin no condado de Bone. O mais legal desse bar é a decoração dele com o tema de OVNIs, tendo espaço até para uma nave alienígena do lado de fora decorando o exterior do bar. Essa nave tem uma animação simples de ficar apenas girando. Na minha opinião, isso trazia um charme a mais para o local, mas os desenvolvedores, pelo jeito, não pensaram assim, tanto é que no remaster a animação da nave foi removida. Tá certo que isso não é algo que afeta a experiência do jogo, porém era mais um detalhe clássico do GTA que eu acho que, sei lá, não vi motivo para ter sido removido. Como em qualquer grande cidade, encontrar outdoors com anúncios é algo bem comum. Esses outdoors também existem dentro de GTA, e eu quero mostrar três pontos de anúncio na versão raiz do jogo, que são esses aqui. Um fica próximo à casa do CJ, bem ao lado de um estabelecimento, onde está escrito Mexican Food na parede. Outro fica dentro do Skate Park, ao lado do hospital, né, que é o County General Hospital. E o outro ponto de anúncio fica na estação de trem. O interessante é que no remaster, o anúncio do outdoor do primeiro ponto, que é aquele próximo à casa do CJ, e o anúncio do outdoor que fica na, no Skate Park foram removidos. Já o anúncio que fica na estação de trem ainda existe, porém, a imagem foi trocada. O detalhe é que ainda é o mesmo anunciante, só que com uma nova imagem, como você pode perceber. Uma opção clássica de câmera que todo jogador de GTA gostava de usar de vez em quando, enquanto dirigia, é a opção de câmera cinemática, principalmente quando a gente estava fazendo um grau ali ou metendo fuga da polícia né, durante a nossa gameplay. Essa opção de câmera dava uma sensação maior de adrenalina no jogo e, como eu disse, era uma opção a mais que nós tínhamos ali para a nossa gameplay. Era uma opção diferente enquanto a gente jogava. Porém, no GTA Remasterizado não existe mais a opção de câmera cinemática. Tem duas opções de câmeras que servem para aproximar o veículo da tela só e permanece também a câmera em primeira pessoa, se assim a gente pode dizer, né, de quando a gente está dentro do carro. Esse aí é mais um item que eu não vejo motivo para ter sido removido, né? Enfim, vamos pro o próximo item. Se você estivesse em um avião ou resolvesse saltar de paraquedas, com certeza sabe que do lado do minimapa aparecia um novo ícone, que mostrava sua distância em relação ao solo. Pois é, isso ficou apenas no antigo GTA San Andreas. Por algum motivo ele não existe mais. Tanto faz se você estiver dentro de um veículo aéreo, ou se tiver em queda livre, pronto para abrir o paraquedas, tá? Esse ícone ele foi removido de vez. E como ele não era um item assim importante no jogo, eu realmente não vejo problema nenhum dessa remoção ter acontecido. Chegando agora ao final da lista, eu vou falar da remoção mais odiada pelo público que jogou a versão remaster do GTA SA pela primeira vez, o FOG. Sim, aquela neblina linda que a gente tinha no GTA original, e que dava uma sensação de grandeza tanto para as cidades quanto para o mapa todo. Fora que o fog, ou neblina, se você preferir assim, trazia muito mais realismo ao jogo, já que na vida real, quanto mais distante você está de alguma coisa, menos você enxerga ela por completo, né? por conta da neblina. Eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto, olhando o mar, e quase não enxergo as montanhas atrás dele, por causa da neblina. Então teria sido de bom senso né? deixar o fog no jogo, porque ele traz mais realismo. Entretanto, o Fog foi totalmente removido no remaster. E isso acabou decepcionando aí 99,9% dos jogadores, né? Bom, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que foram removidas. Porém, existe muito mais coisas que foram tiradas do jogo nessa versão remaster. E caso você souber de mais detalhes relacionados a esse assunto, deixa aqui nos comentários para que assim eu possa ter mais ideias do que eu posso gravar e trazer aqui para o canal. E lembra também de deixar o seu like no vídeo e de compartilhar ele com seus amigos para me ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Fui!